Não participei dessa discussão. A minha negociação com a oposição que quebrou o acordo através do líder Lindenberg foi exatamente das senadoras que vocês presenciaram ontem, aquela cena triste aqui na casa. Mas eu não fiz nenhum entendimento, nenhum acordo, nenhum compromisso. Não falei com o governo sobre medida provisória. Não, tra não tratei sobre o conteúdo do texto. Portanto, eu não, não, não tenho nenhuma informação sobre isso. Não negociei isso. Não, não conheço sequer o teor, é, o conteúdo da matéria que nós fomos votados ontem. O presidente não vota, então não tem necessidade de conhecer o conteúdo. O presidente encaminha, é, encaminha faz os encaminhamentos é, pela presidência, foi o que eu fiz. Então, eu, sobre medida provisória, sobre entendimento, quem fala sobre isso, obviamente, é o líder do governo. Quem deve ter feito entendimento, quem deve ter feito acordo, ou foi o governo ou foi o líder do governo. A presença do Senado não fez acordo em absolutamente nada, a não ser os acordos de procedimento que eu fiz com a oposição.